É sob olhares que partem das fachadas da Avenida dos Aliados que avança o túnel que obrigou ao desvio do rio de Vila. O lençol subterrâneo percorre a Rua das Flores até à Ribeira. A Metro do Porto avança assim com a construção da linha rosa entre São Bento e a Casa da Música, com um túnel com o comprimento de 536 metros, dos quais 170 estão já escavados. Trabalhamos aqui 24 horas, portanto, turnos de, de, de, de, três turnos diários. Uh, os avanços dependem muito da característica do terreno. Também é preciso ressalvar essa situação, mas normalmente em uma média, poderemos dizer que avançamos cerca de 4 ou 5 cambotas diário, que equivale, dependendo do espaçamento de cambotas, de, neste caso de um metro a 4 ou 5 metros, que aventura mais eventualmente na natureza do terreno. As chovadas intensas de dezembro vieram complicar a empreitada, mas nem por isso a Metro do Porto parou de avançar pela terra adentro. Os trabalhos desenvolvem-se da mesma forma. Temos é, alguns condicionalismos, porque temos um aumento de água tanto a entrar pela, pelos acessos, que tem de ser bombadas e retiradas da um... Da frente de obra, temos também o, o maciço rochoso que com a chuva também satura e que nos provoca uh, dificuldades depois na, na escavação e nos avanços das da, da frentes de escavação. É natural, quando temos uma polivosidade maior e uh, que condiciona um bocadinho mais os trabalhos, Eu também tem que ver com o nível feriado com que nós trabalhamos aqui no túnel. Uh, na estação também uh, temos tido bastantes problemas com essa, com essa questão, mas diretamente relacionado com o túnel tem que ver uh, exatamente com o nível feriático como nos pode aparecer nas frentes de escavação. As obras na totalidade da nova linha rosa da Metro do Porto, incluindo nas estações de São Bento, Hospital de Santo António, Galiza e Casa da Música, estão previstas para o final de 2024.